Hoje em dia está na moda né, dizer o seguinte, qual que é o seu propósito? Ah, tem que descobrir o meu propósito. Tem pessoas que usam isso como desculpa muleta para não tomarem decisões importantes na vida delas. Por exemplo, né, vamos contextualizar aqui. Pô, ser propagandista é legal. Mas será que isso vai me fazer feliz? Será que isso tem a ver com o meu propósito de vida? E aí a pessoa ela usa isso, é, como o lembrava, Brava gosta de dizer, como uma inação. Aquilo ali é uma forma de justificar uma espécie de preguiça Que é tão danosa quanto a hiperatividade Que é ir para tudo quanto Porque você quer manter a mente ativa E não quer escutar o que está acontecendo ali dentro de verdade E é por isso que eu acho muito legal Falar de algo aqui já no início Que já está no subtítulo do livro Que é Propósito A coragem de ser quem somos Você vai perceber que ser quem você é de verdade, é talvez a coisa mais poderosa que você pode fazer. Mas exige uma coragem tremenda, uma coragem para olhar para si, uma coragem para olhar e ver onde é que você se sabota, uma coragem para olhar para si e ver quais as mentiras que você tem se contado, uma coragem para olhar para si e falar assim, não tem nada de inadequado em mim, eu não preciso ser o Celso para ter o sucesso que o Celso teve. Eu não preciso ser meu pai, a minha mãe, ou ser outra pessoa que eu admiro para ter o sucesso. Em mim está a resposta para muitas coisas. Exige coragem, cara.